O Ailton, já comentei da outra vez que pelo regimento a gente é obrigado a ficar de pé, mas eu estou descobrindo um truque aí, estou aprendendo com o Emerson, parece que pode falar, peço desculpas para falar sentado, né? Então eu peço desculpas para falar sentado <risos> e vamos ver se a gente muda o regimento com relação a isso. Já foi citado em reunião que o regimento será alterado na medida do possível. Eu agradeço. Queria externar a minha alegria de contar com a presença do Prefeito Municipal de Caldas, já muito bem representado pelo Azael na sessão solene, mas que bom contar com a sua presença aqui conosco. É, realmente, eu vou iniciar pela questão da volta às aulas. É um tema difícil para todas e todos. As famílias que estão sofrendo com a situação das crianças não estarem na escola, com dificuldade de acesso à internet as famílias que estão sofrendo com casos de Covid, por contaminação e perda de entes queridos, a volta às aulas ela desperta muitas dúvidas. E o melhor caminho para isso, o melhor exercício, é a gente estabelecer o diálogo. Nessa pequena enquete informal que nós fizemos, a maior sinalização que ficou e foi dada pelas pessoas que responderam é de que elas querem se expressar, querem ouvir, querem conversar, querem compreender mais, principalmente a comunidade escolar. Quando eu falo comunidade escolar, eu falo de pais, mães, falo de trabalhadores na educação e profissionais, educadores e educadoras na educação. Por isso, eu acho que se a gente conseguir aprofundar o diálogo e fazer as aproximações sucessivas para compreender, a gente pode achar um bom caminho que vai ser bom para todo mundo. Porque todos os lados têm razão, realmente há temores de que a nossa escola, nossas escolas não deem conta do processo de contaminação assintomático e ainda mais com a presença de novas cepas que estão circulando infelizmente. Então a discussão inclusive da vacina é uma discussão interessante com relação aos profissionais, enfim, são debates que nós podemos fazer. Eu queria deixar claro né, para todos os companheiros, colegas, vereadores, que uma fala em tribuna é muito importante para nós, mas ela não substitui um debate, porque o debate toda a população fala e todos os especialistas podem falar também. Então, é um processo de ida e volta. Aqui nós estamos ouvindo ao prefeito e podendo trazer nossas considerações. Fico muito feliz com a questão que foi colocada da visita em Belo Horizonte, dos relatos que foram feitos das primeiras atividades, Parabéns, Ailton, parabéns a Zael e toda a equipe pelo trabalho excelente que vem sendo realizado. Eu tenho sido testemunha da sua forma direta, objetiva, muito franca, você tem visão, e eu percebo isso, e acho que a gente consegue conversar muito bem. Estou muito feliz com a confiança que você tem depositado. O mérito desses 400 mil reais que nós conseguimos dos mandatos do Partido dos Trabalhadores não é só do nosso mandato, é por questão de confiança também que você tem transmitido. Porque tudo que nós temos conversado, enquanto equipe, a gente está dando uma garantia de que esse recurso será bem utilizado. E é por isso que nós conseguimos esses recursos. Além de outros que vieram do Partido dos Trabalhadores também, os 350 mil de Odair Cunha e Ulisses Gomes para Santa Casa, que também são de muita importância. Estamos negociando possibilidade de uma outra emenda é, para, ligada à segurança, em especial segurança rural, ou para posto adjetivo, mas a gente vai discutir isso na semana que vem. Eu queria dar boa notícia aqui o debate que nós vamos fazer semana que vem do, do, do recurso do deputado federal Padre João. Nós queremos que vá para a nossa infância da área rural e talvez possa ser um caminho para ajudar a viabilizar as indicações que nós fizemos e também o vereador Helder com relação à questão das creches na zona rural que são de grande importância para as mulheres. Estamos querendo ver se é possível aportar com isso. Ficamos felizes com a possibilidade do concurso público voltar com a ET de Pocinhos e em março começar o da sede, porque a situação está lamentável de não termos tratamento de esgoto. E vamos conversar muito sobre a Copasa durante esses quatro anos. Tenho certeza que o prefeito será companheiro neste diálogo. Bem, com relação à questão da COVID, é importante para nós conseguir ter mais clareza com relação, com relação à testagem e triagem e como que nós vamos trabalhar a questão do uso de máscaras das crianças nas escolas, já que as, muitas máscaras não são adequadas, né? não são desse tipo, mas né? NK95, enfim, como é que nós vamos fazer com as pessoas que têm menos condições. Fico muito feliz e pode contar comigo em Belo Horizonte ou em Brasília do asfaltamento de Pocinhos para Andradas. Isso vai fazer uma diferença tremenda, não só para o turismo, mas também para o escoamento da nossa produção para o CEAGESP, para o CA de Campinas. Então é uma, é uma diferença muito grande que nós podemos ter e uma grande vitória para a nossa população. Eu queria terminar dizendo que, quando a gente fala de requerimentos e indicações, elas são como se fossem dores ela indica caminhos para nós. A gente não tem que ver necessariamente sempre como algo negativo. Por isso eu convido também as vereador, os vereadores da situação que possam estar indicando de maneira formal, como já foi pedido pelo Ailton, porque isso não vem simplesmente como um uso politiqueiro. Isso vem como uma indicação, por isso não é uma indicação, de prioridades que estão sendo apontadas pela população, que podem ser respondidas no seu devido tempo. Já os requerimentos de prestação de informações, eles são importantes para poder qualificar o nosso trabalho. Acabei de ter um diálogo muito bom com o presidente Rafael, que está de parabéns também pela gestão até agora como presidente. Estamos vendo a possibilidade da gente modernizar as nossas legislações, o acesso, a transparência às leis de caudas, às mais de duas mil leis que regem a nossa municipalidade. Quem sabe, se Deus quiser, nós teremos uma maneira de facilitar que a população possa fazer as consultas às leis e encontrar o que for adequado. E eu sei que você compartilha com isso, querendo avançar com maior transparência e maior informatização da Prefeitura Municipal. Então, agradeço a presença do prefeito Ailton, agradeço pelas palavras e pode contar conosco com o nosso mandato para uma oposição, que somos oposição, uma oposição responsável, construtiva e que ajude Caldas a ser mais diversa. Caldas, ela é uma só, mas tem muitos rostos e a representação da oposição e de cada um de nós, representa a diversidade de posicionamentos e divisões sobre a cidade. Agradeço pela sua presença, Ailton, e pelas suas palavras.